Estou aqui nos Estados Unidos, num parque, e o interessante é que eu terminei minhas atividades físicas e, como eu já falei em alguns outros vídeos, eu tenho a possibilidade sempre de descobrir novos locais. E perto de onde eu estou hospedado, eu tenho a possibilidade de encontrar parques maravilhosos, com aparelhos em que eu possa fazer exercícios, que eu possa me divertir ou praticar alguma atividade, claro, para minha qualidade de vida. E é maravilhoso, porque você vem aqui num parque e olha só como é que ele é bem cuidado. Olha como é que é grande. E talvez se eu tivesse dentro de casa, eu não percebesse, eu não tivesse chance de ter contato com esse tipo de paisagem, com esse tipo de experiência. Então é muito importante que a gente esteja sempre disposto a abrir nossos horizontes, a nos dar maiores oportunidades, porque caso contrário, a gente vai ter simplesmente o espaço limitado, como se a gente fosse um pássaro dentro de uma gaiola e que só tem a realidade daquela gaiola, pensando que a liberdade seria fora daquela gaiola, quando depois pode ser que seja o quarto onde ela está, depois pode ser que seja a casa de onde ela está depois pode ser que seja o jardim de onde ela está quando na realidade a liberdade é muito maior às vezes maior do que a nossa capacidade de compreender e de entender e por isso é necessário a gente se colocar à disposição de ampliar nossa mente de ampliar o nosso sentimento para a gente perceber que a vida ela nos dá as oportunidades à medida que nós nos predispomos a estar abertos a essas oportunidades se não simplesmente a oportunidade está ali batendo na porta pra gente e a gente simplesmente olhando para cima e não percebendo que ela está na nossa frente. Essa é uma situação que muitas vezes acontece. Também acontece comigo, claro, eu sou como você. Eu também tenho meus acertos e tenho meus erros, mas eu procuro tirar das lições, dos erros, lições que eu possa aprender para não errar da mesma forma. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, curta o canal, assine o canal, curta o vídeo, e caso você entenda que esse vídeo tem uma mensagem de bem que possa ajudar outras pessoas, compartilhe. Afinal de contas, está na hora da gente começar a fazer a transformação em nós, para depois ajudar as pessoas que a gente ama e, é claro, na construção de um mundo que possa ser muito melhor. Forte abraço e até o próximo vídeo!